Salva refletiu a luz divina, e com todo o seu esplendor, é o do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio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 A bandeira de Oxalá Salvanda Refletiu a luz divina Com todo o seu esplendor É do reino de Oxalá Onde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu para todos iluminar. A Umbanda é paz e é amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filho de fé, como a nossa lei não há, levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.